Alô moçada, vamos começar então a aprender sobre vetores, que são animais super importantes na física. Muitas das grandezas que a gente vai ver durante o nosso curso dependem de vetores para a representação delas. Né? E a gente precisa saber então o que, que são vetores, como lidar com vetores. Okay? Nesse vídeo a gente vai ver o que, que são vetores e o que, que são a direção e o sentido de um vetor, esses são conceitos bastante iniciais, né? Mas que a gente tem que ter em mente. Vamos começar sempre do começo, tá? Grosso modo, o que é um vetor, vetor é uma seta, tá? A seta é só uma representação da grandeza, tá? E essa grandeza que está sendo representada por essa seta necessita de direção e de sentido para ser descrita adequadamente, então a gente vai usar essa seta para descrever essa, essas grandezas. Né? Exemplos dessas grandezas são velocidade, aceleração, torque, força, tá certo? Tudo isso são descritos por vetores. E a gente vai ver ao longo do nosso curso como que essas coisas são representadas por vetores. Okay? Dois conceitos importantes aqui são a direção e o sentido de um vetor. O que, que são a direção e sentido de um vetor? Ora, bom, a direção do vetor é um eixo, uma linha, né, ao longo do qual essa nossa seta, que vai estar representando a nossa grandeza física, vai apontar. Ok? Então, por exemplo, né, na rosa dos ventos que vocês estão vendo aqui na tela, ok? Vocês têm, por exemplo, né, a direção norte-sul. Nota que a direção não é norte e não é sul, é norte-sul. É essa linha daqui, né, que vocês estão vendo aqui, inclusive, né, provavelmente é, destacada pelo, pelo cursor do, do meu mouse, mas essa linha é direção norte-sul. Normalmente, essa linha vai estar associada ao eixo Y do nosso sistema de coordenadas. Tá? Essa linha que vocês estão vendo aí é a direção leste-oeste. Normalmente, ela vai estar associada ao eixo X. Então, vocês já ficam ligados né? que quando vocês olharem um problema e o problema falar, ah, fulano, ou um carro, ou um pato, está se movendo para o norte, né? na direção, na, na, na direção norte-sul. Okay? Então, ele está se movendo para o norte. Para o norte quer dizer que ele está sobre a linha... Norte e Sul. Tá ok? Outra, ex, outro exemplo de direção aqui na nossa Rosa dos Ventos é né, a direção Sudoeste e Nordeste. E aí vocês podem pegar todas as direções da nossa Rosa dos Ventos aqui. Tá? Como exemplo de outras direções. Tá? Muitas vezes elas não vão ter nome. Porque a gente nem sempre vai estar usando uma Rosa dos Ventos para definir as direções. Tá? Mas a gente sabe que é uma linha ao longo do qual a nossa seta vai apontar. Já o sentido de um vetor é para onde a seta aponta ao longo dessa linha. Ou seja, né, vamos pegar de novo a nossa direção norte-sul. Nossa direção norte-sul é essa linha aqui, né, da minha rosa dos ventos. Mas agora a minha setinha está apontando no sentido norte. Direção norte-sul, mas está apontando no sentido norte. Normalmente, esse sentido vai ser o sentido em que a coordenada y cresce. Tá? Ela aumenta de valor. Se ela estiver apontando para cá, ao longo da linha norte-sul, então ela está ela tá apontando no sentido sul. Esse, essa, esse sentido aí vai ser o sentido normalmente dos y decrescentes. Direção leste-oeste, agora lembra, né a direção leste-oeste é essa linha aqui, mas a minha seta aponta em sentido leste. Esse, essa linha, como vocês devem lembrar, está associada ao eixo x do nosso sistema de, de coordenadas, né? e a setinha, então, aqui nesse caso, está apontando na direção de x crescente. Aqui, ela está apontando em sentido oeste, né, vai ser o sentido para o qual as coordenadas x decrescem de valor, diminuem de valor, né, x decrescente, como vocês estão vendo aí na tela. E outros exemplos aqui, né, sudoeste, nordeste, a direção mais sentido nordeste, né, direção sudoeste, nordeste, sentido sudoeste e por aí vai, tá? Então, no próximo vídeo a gente continua vendo Outros conceitos importantes para a gente aprender a lidar com o vetor.